Salve, salve galera, mais um dia de programa, mais um programa vindo ao vivo para vocês no ar. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço às equipes ontem da Copa Londrina que se classificaram, a equipe do Mola Fama bateu, a equipe do Sambreja e a equipe do Bagagem que ganhou nos penais da equipe do Nova Opção. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, nada mais, nada menos do que ele, Paredão. O homem que saiu dos bastidores, saiu dos campos, dos gramados, e hoje ele está com uma das maiores competições dentro da cidade de Londrina. Paredão, bom dia, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao pessoal aí de casa, né? Vamos para a resenha, falar um pouco da Copa Evolução, de tudo que vem acontecendo aos domingos no Arena da Silva. É, meu amigo, o Paredão está aqui. Ó, Você que está assistindo, que está conosco ao vivo, quer perguntar, quer tirar alguma dúvida, ou quer ir para aquela resenha, monstra com o Paredão, é só mandar as perguntas, é só mandar a mensagem aí no, no nosso chat, que o João já passa para a gente ali. Paredão, conta um pouco para a gente... É, é, da sua trajetória. Quem é o paredão que todo mundo conheceu primeiro, e hoje o paredão que está colocando a cara e colocando a cara com tudo nas competições também. O, é, o paredão, né? É, sempre cresceu no meio da bola, né? Meu pai feliz, é um apaixonado pela bola. Então, desde criança, estou no meio do futebol, envolvido com o futebol. Tentei o profissional até os 16 anos, quando tive uma lesão na clavícula, e aí parei, passei a trabalhar. É, trabalhar no primeiro serviço, o Mufato, né, que eu comecei trabalhando, e logo depois de seis anos que eu trabalhei ali no Mufato, ingressei como despachante, aonde estou até hoje, né, já são 16 anos trabalhando como despachante. E sempre no meio da bola, sempre jogando, disputando os campeonatos, né? Com, comecei ali com a equipe do Parigol onde a gente foi campeão da Copa Café, foi vice campeão da Copa Recreio na época, né? E aí fui rodando várias e várias equipes, disputando vários campeonatos ali no Grêmio e resolvi agora convidado pelo Manuel Neto, né, aceitar esse desafio que é a Copa Evolução, que tem sido um prazer enorme. estar tá dividindo, né, a administração dela com o Manolo e trazendo alegria para os atletas, famílias e toda a comunidade londrinense. Ô, Paredão, para quem não sabe, você falou um nome meio difícil. Como é, que é o nome do seu sócio do, do do cara? Manuel Neto, mais conhecido como Manolo. Ah, bom, porque Manuel Neto ninguém sabe quem é. Agora o Manolo, todo mundo sabe quem é o fenômeno, né? Quero mandar um abraço também para o Manolo. Manolo não pôde estar aqui conosco, está né? na correria lá trabalhando. Mas, Manolo, um grande abraço. E eu quero ver se nesse domingo eu consigo estar presente lá na, na Copa Evolução. Ô, Paredão, eu estou acompanhando, eu não estou lá diretamente na, nos campos, lá vendo os jogos, mas estou acompanhando aqui de fora. A gente vê que a sua competição hoje é, tem o mais alto nível... 12 jogadores participando dela. Como que é fazer a primeira Copa Evolução e com esse nível que hoje está a sua competição? Costumo dizer, né, o Diego, que eu e o Manolo, durante a pandemia, né, é como nós optamos por iniciar a competição somente com autorização né, da, da, da, da, da, da, saúde, da, da saúde pública, durante a pandemia a gente fez com que essa competição criasse raiz. Então trabalhamos forte nos bastidores, né, com atrás das equipes, patrocinadores, né, e preparar tudo o que vem acontecendo hoje. Então todo esse sucesso que a competição vem tendo aos domingos, sendo bem falado, é, com, com diversos parceiros, patrocinadores, sucesso de público, sucesso dentro do campo também, foi uma coisa que foi planejada, idealizada e sonhada, tanto por mim quanto por Manuel Neto. Paredão, hoje, quais são as principais equipes, vamos dizer assim, que você acha favorita para passar para a próxima fase da Copa Evolução? Lembrando né, que a Copa Evolução são dois grupos com nove equipes, né, onde o grupo A enfrenta equipes do grupo B. Saindo, Diego, nessa primeira fase é apenas uma equipe. Né, então vai classificar oito equipes de cada grupo. Então, não tem favorito, né? Até esse momento, para ficar de fora, né? Porque a briga aí é qual equipe de cada grupo vai ficar de fora. A briga ali embaixo, se você pegar a tabela de classificação, está bem grande, né? Muita surpresa tivemos nessa rodada de domingo. Equipes que ainda não haviam vencido conseguiram a primeira vitória. E muita emoção ainda para acontecer no Arena da Silva aos domingos. Ô oh, Paredão. Hoje, para sair essa, essa competição do, do, do papel, vamos dizer assim, a gente sabe que você tem que ter parceiros. E eu não vou deixar para depois. Nós vamos falar dos seus parceiros agora no início do programa. Nós vamos lembrá-los no meio do programa e no final do programa. Por quê? Esse programa nosso aqui, a gente dá espaço pra, justamente para você valorizar aquela, o pessoal que te apoia. Porque a gente sabe que sem eles... É, a competição também não sai. Porque é complicado você injetar dinheiro, colocar dinheiro. A gente sabe que para fazer um campeonato desse nível que você está desenvolvendo, ele não é barato. Ele é um campeonato onde eu, eu falo que se tem glamour. E quando se tem glamour, você tem que ter parceiros para te ajudar nessa, nessa situação. E eu gostaria de você falasse para o pessoal quais são os parceiros da Copa Evolução hoje. Eu vou até dar um tempinho pro monstro olhar ali para não faltar ninguém, para não dar problema. Pode jogar pro Manu que agora tá, o o paredão que agora tá ali. Ele sabe, tá tudo na mão certinho. Vamos lá, paredão. Diego, é assim, a Copa Evolução ela conta com diversos parceiros, né? Queria ressaltar primeiramente o parceiro que leva o nome da Copa, né? Primeira cópia evolução Hello Print digital, que foi a primeira empresa que abraçou a nossa ideia, né? E veio forte com a gente, acreditando nesse sucesso muito antes dele acontecer. Então, vou mandar um abraço lá para o Rogério, pessoal da Hello Print, que essa parceria deu certo, essa parceria já está renovada até, Diego, inclusive, para as próximas competições, né? Temos também a Global VIP com a gente, né? O André, o Luiz, o Bruno, o né? pessoal que vem dando uma força enorme para a competição. Esses são os nossos dois principais parceiros. E aí a Copa Evolução ela tem o assim, é, craque da rodada. O craque da rodada são, de, são, são diversos prêmios que são distribuídos né, para o craque da rodada. Então, lá a gente tem o apoio lá da Collection, do GG, do Jokers, é, Sabotagem e diversas outras micros e pequenas empresas que estão tá junto com a gente ne, ne, nessa premiação. Também a gente tem um palpite premiado, onde a gente também conta com diversos parceiros né, contribuindo com a premiação para quem acerta. A gente separa um jogo lá toda a rodada, e quem acerta o resultado do jogo também é premiado ali com diversos prêmios é, durante essa competição. O Manolo... Ô o mano, não tô falando de mim, só pode. Ô Paredão, o jogo de ontem, então, que foi pra aposta, ninguém, ninguém ganhou, né? É, na verdade, ontem foi. foi é, Copa Londrina, né? Ah, ontem não teve aposta? É, ontem não teve. Ontem não teve não aposta. Ah tá, porque é, é, a aposta de ontem no jogo de, que, que, <risos> principal de ontem. É, se o cara acerta um placar daquele que foi o jogo ontem Eu falo porque você estava cobrindo lá ontem Estava fazendo algumas experiências, alguns testes Então, é, você estava lá, você viu Uma coisa surreal que aconteceu lá ontem né? Exato, a gente até comentou isso logo que acabou a rodada Falou, se tivesse feito hoje um palpite premiado, alguma coisa Ninguém iria acertar o placar, né? 9 a 5, uma semifinal Eu acredito que é a primeira vez que eu presencio Aqui em Londrina Ô oh, oh, oh, oh, Paredão, eu, posso, eu vou falar a mesma coisa que você Eu nunca vi aquilo lá Um time chega a 2x0 a Toma o primeiro gol, daqui a pouco vai lá Abre 4, o time faz 4x3 Daqui a pouco 5x3 5x4, falou agora Me roscou A hora que viu, abriu Foi lá pra, pra, pra 9 E o jogo se definiu pelo placar de 9x5 Exato, eu conversava com o Peralta né? O treinador do Mola Sama, exatamente isso A gangorra que foi esse jogo, né? Mola Sama lá em cima, Sambreja veio, equilibrou, de repente Mola Sama subia de novo. E que jogo emocionante, né? Sem nenhum pontapé, sem nenhuma confusão, sem nenhuma expulsão. Isso é o futebol londrinense que se virou, né, Paredão? A gente, eu comentei isso é, na terça-feira, que graças a vocês, e eu faço parte disso. Porque no Futebol 7 fomos até nós quem começamos com as punições aos jogadores. 120 dias, teve um jogador que ficou dois anos sem jogar, e, ah, mas não interessa, fez, tem que pagar. E eu acho que assim, quando nós começamos a dar essas punições, foi aonde nós começamos a tirar, me desculpe, é até o que eu vou dizer, os maus elementos de dentro do, do, do, dos times. Porque nem todos, num time que tem 15... Os 15 não querem brigar. É um que vira e arrumou uma confusão, a hora que viu virou bagunça que generaliza. Mas é sempre um. Então as equipes começaram a seletizar quem eles querem levar para jogo. E pode ver, numa semifinal igual aquela, nas duas semifinais, nós não tivemos uma briga, nós não tivemos uma confusão, nada, nada. Teve o lance de jogo. Acabou o jogo, todo mundo se abraçou, todo mundo vai. E eu falo isso até na sua competição. Porque os mesmos jogadores que estavam lá ontem jogando é são os, é os, os jogadores que jogam a sua. Então, a gente vê que, que a união que se teve entre as ligas, que isso partiu de você, né? essa união e, e o, o, o, o, da, das ligas a respeito de punições, é, isso até assusta todo mundo. Porque ontem, lá... Eu estava conversando O pessoal de outra, de outra modalidade Falando para mim O oh, fulano lá vai ser suspenso E eu fiquei sabendo que vai ser suspenso em todas Porque vai cumprir em todas É Isso que é o gostoso né? Paredão? Você que é um dos organizadores E percursor também dessa conquista É verdade A ideia partiu do Futset De ter toda essa, essa união Lá entre... do Fabner isso, Entre todas as ligas do Fabner E eu prontamente quando soube Fiz ali a intercessão com todos, né? Fiz esse trabalho de intercessor com todos, marquei a reunião e dali a reunião a gente começou a união das ligas, Diego. Eu até conversava com você ontem em, no em off antes do, do, da tua transmissão. A união da liga ela está apenas começando. Se a gente tiver humildade, Diego, a união e a cabeça no lugar, de ninguém querer ser melhor que ninguém. Está nascendo um projeto, não para mudar o futebol amador de Londrina, mas está nascendo um projeto para proteger quem apenas quer se divertir e que a gente possa fazer dos jogos de futebol amador de Londrina, não somente um jogo, você ir lá e jogar, a gente poder fazer uma festa, família reunida, criança, é, brincadeira, é, entretenimento. Então, a Liga ela vem para trazer essa tranquilidade para quem for jogar, Apenas jogar. O oh, oh, oh, oh, Paredão, eu falo que assim, é, é o que eu venho batendo em todos os programas nossos, tá? Que hoje você vai na beira do campo, você vê as crianças brincando. Você vê as esposas indo para o campo, as namoradas. Pós-jogo, eles estão ficando para se divertir junto com os esposos, junto com os namorados. Isso é importante. Exato. E, assim, não te cortando, Diego, você sabe o que é mais bacana de você ver o pós-jogo? Junto, na roda. Vou falar da Copa Evolução. Uma camisa do DV, uma camisa do A, uma camisa do Sambreja. O pessoal que veio de Rolândia para a Copa Evolução, junto ali no mesmo espaço. Então, Está ficando bacana, está ficando gostoso, está ficando bonito. Ontem não era minha competição, né? Eu fui lá a trabalho para iniciar um novo projeto, mas eu fiquei, Diego, emocionado. Hoje cedo já parabenizei tanto Carioca quanto Paraíba, porque a festa foi emocionante. Aquela torcida do Nova Opção, você via família, você via começar a gritar quietinho num canto, de repente contagiar a arquibancada inteira. Isso é só o começo. Porque pessoas como a gente aqui, né, se trabalhar certinho, se tiver humildade, se tiver respeito, se valorizar as equipes, porque tudo acontece também, porque existem as equipes. É, Sem eles não tem competição, então, paredão. Então, se a gente, como organizador, saber dar o valor, devido valor também às equipes, Diego, eu vejo que esse momento é propício para o futebol amador de Londrina alcançar... Um nível assim de organização e projeção nacional. Eu vou. Eu vou um pouquinho, oh, paredão, um pouquinho longe e perto ao mesmo tempo. Nós estamos conseguindo, se não chegamos, estamos perto da Liga de Curitiba aonde profissionais e ex-profissionais jogam a liga metropolitana lá na fazendinha, lá no boqueirão, lá na, na, na coisa, aonde é uma das competições mais organizadas. Vem gente de outro estado, jogadores de outros estados que eles contratam para vir jogar semifinal e final e quartas de final. Nós estamos chegando nesse patamar. O nosso diferencial é que os jogadores já estão participando desde a primeira rodada. Os ex-atletas, os atletas em atualidade, que estão aí procurando o clube e está tudo... Rapaz, a hora que eu vi o Neilson, dando entrevista, eu fiquei muito contente, que fazia muito tempo que eu não vi o Neilson. E digo mais, ontem eu conversando com ele, ele vai vir no programa semana que vem. Vem junto no programa. Então você vê um cara que foi ídolo do Londrina, foi um dos matadores do Londrina... E está ali, jogando, mostrando um pouco do, do, do, do, do seu futebol. Isso é muito gostoso, Paredão, de ver, nas, na, tanto nas suas competições, como na, na do Will, na do Carioca, na do, do, do Fabner e as outras competições organizadas que se tem em Londrina. O que eu penso assim, como organizador de, de competição, e aonde que é o projeto que eu vinha conversando com você, e você falou para mim, a gente precisa tomar um café. Eu quero... Ali, por exemplo, a gente tem empresas patrocinando a Copa Evolução e ajudando de pessoas que jogam. Então eu quero mostrar o trabalho dessa pessoa. Opa, está jogando aqui, mas quem que é o Diego? Não, o Diego é despachante. Eu jogo a Copa Evolução, se eu precisar de um despachante, eu vou no Diego. Quem que é o João? Ah, o João é mecânico. Eu jogo a Copa Evolução, se eu precisar de um mecânico, eu vou no João. Esse trabalho também de interação... A gente precisa fazer, porque a gente vai crescer. o Lava Rápido que está me patrocinando, quem que é? Ah, é o André que joga lá no time do Célula. Opa, se eu precisar lavar meu carro, eu vou no André. Opa, o Vandinho o Bruno ajuda. Então, eu vou lá lavar meu carro lá, porque é alguém que está fortalecendo o futebol amador. A gente precisa valorizar a gente da gente. Opa, transmissão, se tem um dinheiro que está todos os jogos lá, independente de glamour ou não... Por que, que vai chegar uma final e não vou te dar um direito de transmissão? É, a gente roi... Eu falo, Paredão, porque a gente roi o osso é, é, é, O campeonato inteiro Aí na hora de uma final Ah, eu vou trazer fulano, vou trazer beltrano Só que muitos esquecem Muitos esquecem, Paredão Que a hora que esse tonto aqui, ó, tá narrando Dá 600 pessoas comigo Assistindo o jogo Igual aconteceu ontem da 680, na semana passada, comigo assistindo o jogo. Da 100 pessoas no primeiro jogo, comigo fazendo a narração. Aí eu falo, nós ganhamos o osso o campeonato inteiro, com dificuldade, internet que não funciona, tem que sair do, de todo o equipamento que nós levamos, câmera profissional, equipamento de, de, de, de, de software, com notebook, o João, levamos todo mundo, uma equipe que está lá, de quatro de repente essa equipe, por conta de internet, que não tem, que não chega um sinal de qualidade para rodar, você tem que parar tudo, pedir desculpa na transmissão e falar, rapaziada, estou entrando pelo celular para não deixar vocês sem a transmissão. Aí na hora do filé mignon, ah, eu vou trazer o Galvão Bueno agora, agora é o Galvão Bueno que vai vir fazer aqui, porque é o cara que dá o glamour. Eu vou falar só uma coisa para você, paredão. Eu aposto, aposto, estou falando lá, olhando ali, ó. eu aposto, pode colocar quem for lá para narrar. Eu narrando de cima da arquibancada, eu tenho mais gente comigo do que quem está fazendo lá embaixo. Você sabe disso, Paredão. Exato, e esse é o caminho, Diego. É, citando um fato de domingo, né, domingo a gente estava lá pós-rodada com todas as equipes, né, e eu sempre procuro participar do pós-rodada, né, que é onde eu consigo ouvir né, o, o que o pessoal achou da, da rodada, a reclamação, você está ali tomando um refrigerante, tomando uma cerveja com o pessoal, num clima mais ou menos, você consegue pegar um erro de organização, um erro de um arco, uma reclamação de uma equipe, você filtra aquilo, na segunda-feira e o Manolo vamos sentar, conversar e, e, e ver o, o, o saldo da rodada, ali, o que, os erros e os acertos. O Igor, o Igor Zaqueiro, do, do, do bagagem, mas que na nossa, na nossa competição ele joga por Arena Metais Bela Sexta. Viu aquela festa? Ele até participou, cantou, falou: Paredão, quando que é o último domingo do, do, da Copa Evolução? Falei: Igor, nós vamos até o dia 12. Ele falou: Ó, conversa então aí com o pessoal da Arena da Silva. Vamos pegar todos os músicos que jogam a competição, vamos fazer uma roda de samba e vamos fazer uma festa de despedida de final de ano. Aí, cê, aí balança o coração, hein, pai? Que vai acabar meio-dia, mas nós até umas 9, meia, dez horas da noite nesse. Porque não vai dar certo isso Exato. aí, pai. Não e, vai dar certo mas, isso aí, não. Mas olha que, que iniciativa bacana, né? De um jogador, de ver aquele clima que está se criando na Copa Evolução, né? Com, com a graça de Deus e tudo o que vem sendo feito, ter essa iniciativa de chegar em você como organizador e dar essa ideia, vamos unir os times. Vamos fazer uma roda aqui com todo mundo, né? É, então, assim, a Copa Evolução, ela vem a cada domingo que passa me emocionando, porque assim não tem sido é clichê falar, mas não tem sido só futebol, né? Domingo mesmo a gente, é, a gente fez lá um evento para mulheres, né? Maquiagem para as mulheres antes da rodada, todas as equipes participaram, as mulheres iam lá com a camisa do seu time fez uma maquiagem, ficou mais bonita, fez uma foto lá com a bola na mão. Então, um momento em Londrina é outro. Não está tendo mais espaço para briga, confusão. É, é, é lógico que o calor, né, um empurro, empurro aqui, isso é do futebol. Até no futebol profissional tem. Né? Mas todas as equipes estão entendendo que quem ficar fora disso, que é o futebol família, o futebol a união, o futebol que é diversão, as equipes estão entendendo que não vai ter mais espaço para elas. E ninguém vai querer deixar de participar de de uma festa bonita igual a gente viu ontem à noite lá. Você imagina? Eu vou brigar na evolução e vou ficar fora disso? Mas só se eu for, só se eu for bobo. Então, esse é o momento. Isso que é o que é a união da, da, das ligas quer trazer a consciência de, opa, não posso dar mancada lá no fut porque, ó, o meu time está na, na semifinal, chegando na final lá da Copa Evolução, eu vou brigar lá e vou ficar fora? Então, essa foi a nossa sacada e essa foi o começo do nosso trabalho para criar cada vez mais festas igual a gente viu ontem à noite ali. Ô, oh, oh, Paredão, eu vou falar uma coisa para você. Eu saí de lá uma hora da manhã ontem. Eu saí às três. Eu, não, eu saí uma hora, porque eu até estava conversando, quero mandar um abraço para o você viu, você passou lá, na, eu estava eu tava conversando com o Ban E, e a gente estava conversando é, é, Assuntos da competição e, e, e, e entre outros assuntos comerciais nossos Posso e, cortar o sessão? Pode, um pode Lá para o Ban, o Ban deve estar assistindo Ban, futebol amador Precisa de cara igual você não que for na beira do campo Nem que for na resenha depois Porque é um cara que ajuda muita gente Um cara que tem uma visão Diferenciada de, de ser humano, né, e do mundo do futebol. Então também mandar um abraço pra ele, que ontem tomou uma cervejinha lá. Ban, um abração, nego, vai. E, e você não sabe o que, que eu vou aprontar hoje. Fica prestando atenção na minha, na, na, nas minhas redes sociais. Você vai ver o que, que eu vou aprontar lá hoje. Hoje eu tô lá dentro da Betel. Boa tarde, vou lá tomar um café com o Ban, e outra, já vou colocar aqui. Você que quer, não é nem pra colocar o comercial dele, não quero que coloque o comercial dele, não. Não quero. Vai colocar depois. Agora eu tô falando, é o Diego que tá falando. Você que quer comprar o seu carro seminovo, com procedência, amigo, você vai lá na Betel Veículos, da, da JK, que é a Betel Veículos Premium, e vai falar com o Ban. Ele precisa vender cinco carros até o começo do mês. Então, eu conto com vocês. E nós vamos ao vivo depois do almoço, lá da Betel Veículos, nós vamos meter uma promoção louca. Vai eu e o Ban colocar uma promoção top lá para vocês, porque o Ban merece todo o carinho e, toda a no... e todo o nosso apoio para que ele também consiga cumprir os seus objetivos lá dentro da empresa, porque é um cara que nunca negou ajudar, é um cara que tem um coração do tamanho do mundo, e sem contar que é um irmão que eu vou levar para o resto da vida, que é o futebol que me deu. Ele é monstro. Bam. Um beijo no seu coração e se prepara, porque hoje tem festa, amanhã tem festa, e sábado tem bagunça, e enquanto você não vender esses cinco carros, não vai parar o paredão. É assim que funciona o negócio aqui. E, e esse é o momento, Diego. Mandar uma abraço para pessoal da Vidraçaria Colombo, de Rolândia, que participa da Copa Evolução, né está fazendo uma campanha fantástica, Ontem, o pessoal veio lá de Rolândia, olha o momento como está, Diego, olha que bacana, veio lá de Rolândia prestigiar a semifinal da Copa Londrina. Né? Ficou lá depois na festa, tomando uma cervejinha, conversando, interagindo. Muitas equipes né, que participam da nossa competição, que não estavam ali envolvidos diretamente na semifinal, falando, olha que bacana, imagina no domingo, né? domingo quando chegar o mata-mata... Vai, vai ser esse clima também? Nossa, no meu time tem que chegar, aí eu quero viver isso. Então, olha o clima que a gente está conseguindo. Né? Isso eu não falo de somente Copa Evolução, que a gente está na primeira. Né? Eu falo camisa 8, que já vem um trabalho mais, mais, mais longo. Né? A gente fala de Copa Londrina, que, que vem fazendo também um grande trabalho, dando a cara a tapa aí. E tantas outras competições. Né? Hoje eu vi nas redes sociais, Metalúrgico está para voltar, é, o futsal já vem crescendo né, cada dia mais pela bela organização que tem. Então, assim, a gente vive um momento fantástico do futebol amador de Londrina. E a gente, assim, envolvido, né, tanto você como imprensa, nós organizadores de campeonato, os árbitros, a gente não pode Diego, deixar esse momento passar. A semente foi lançada, então a gente tem que regar com cuidado para não molhar demais a planta e também não deixar de cuidar. O momento é espetacular para quem ama o futebol amador de Londrina. E detalhe, tudo está sendo feito, tudo está sendo criado, e até agora pouca ajuda a gente tem de iniciativa pública. Está todo mundo na raça, você está na raça, os campeonatos estão na raça, então dá para fazer a coisa acontecer. E tem muita gente querendo ajudar. A gente precisa aproveitar esse momento que as redes sociais no, nos permite, né, para poder mostrar o trabalho, né, para poder dar condições para o trabalho. É, eu falo, o, o, o, Paredão, que é assim, é, o futebol londrenense hoje ele tem outra cara. Ele vive um momento espetacular, o, o futebol amador. É, e o futebol amador, antigamente, nós falávamos em Copa Café, Copa Recreio, Campeonato de inverno, jogos de inverno Jogos de inverno, olha pra você ver, jogos de inverno Que é de clube Essas eram as competições fora O amador De campo Que aí era forte, pegava Guaravera Irere, pai Paiquerê Toda aquela, aquela situação que, que abrangia O campeonato de, de campo Que daí já era uma outra seara Hoje Hoje, com toda essa evolução Do futebol Amador e suíço de Londrina Nós estamos conseguindo reverter o placar Hoje O amador de campo Ainda dá 30 times 20 times e tudo Mas eles já ficaram um pouco para trás A respeito de organização Eles não se atentaram Para essa situação que Hoje uma competição Ela tem que ter um flyer bem feito Uma divulgação bem feita tem que ter uma transmissão. Eu não estou falando que é comigo, não. Não estou falando que é para fazer comigo. Mas tem que ter. Não tem dinheiro para pagar uma transmissão. Não tem dinheiro para colocar uma pessoa para narrar. Não tem dinheiro. Meu amigo, compra um tripé. Coloca o celular de atravessado. E fica com a câmera. Ali, olha. O gol do Zé. O gol do Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé fez o gol. Mas está mostrando. Transmite. Agora o que não dá para deixar... Oh, é a gente ver é, é, é, um futebol de campo ficando para trás por conta de organização. Vocês estão sendo espelho para muitas competições, não só na região de Londrina, como em todo o Norte Velho, como a Maringá. Eu estava saindo daqui para fazer competição em Maringá. Para você ter uma ideia, por conta da nossa organização. Então você imagina daqui uns dias, o paredão, o pessoal vira para você aqui, ó, Interiorzinho de São Paulo, Marília, Bauru, Assis, o paredão, vem fazer uma competição dessa daqui, mas sabe quem que vai pagar a competição? A prefeitura. Por quê? Porque o paredão e o Manolo sabe fazer, sabe punir, sabe colocar ordem no negócio e faz um serviço bem feito. Hoje o jogador ele quer o quê? O paredão, como que foi o jogo de hoje? É aquilo aquele é glamour para ele hoje. Ele vai mostrar para o filho. É isso que nós temos que deixar. esse legado, Paredão, que nós temos que deixar. E assim, Diego, quando você dá uma estrutura de, de, de trabalho, o que, que começa a acontecer? Além de empresários começar a te procurar, né, que é o que vem acontecendo comigo e com o Manolo, né, com, com, com a graça de Deus, é que muitas empresas têm procurado a gente. E os próprios donos de equipe, Diego, passam a dar a ideia... Ontem eu comentei com o pessoal do DV, falei assim, ah, o Igor falou pra gente fazer uma roda de samba aqui, a diretoria do DV que estava ali reunida ali, vocês topam? Opa, topam, mas a gente tem que fazer para as crianças. Pega cada time, um dá o futsabão, um dá o... A, a, vamos organizar isso aqui e vamos fazer uma super festa no dia 12. A ideia não foi minha, a ideia foi do Igor. Ontem eu comentei com o pessoal do DV que já te, teve uma outra ideia, e aí, eu e o Manolo, junto com a Arena da Silva, a gente vai ter o trabalho só de orquestrar tudo isso daí. Mas, olha só, é as próprias equipes. E isso é o bacana, isso é o gostoso. Mas você também tem a humildade de ouvir a ideia, porque, às vezes, quando você está organizando alguma coisa, Diego, você tem aquela sensação que assim que a tua palavra é a sua palavra, né? que você não dá ouvido para ninguém, se a ideia não for sua, não vale. Então, é, é isso... Que, que, que vem mudando E a Copa Evolução, tanto eu como Manolo A gente dá essa abertura para as equipes A gente trabalha em conjunto com a Arena da Silva Para a gente estar... Ah, esses dias, é, teve após a, a, a rodada da Copa Evolução, Diego Foi feito lá um balão premiado né? Foi feito um balão premiado Então teve piques de 100 reais, piques de 50 reais Jantar em churrascaria, nos balão A pessoa foi sorteada Zanoni ajudou a gente com voucher de 100 reais então a pessoa ia sorteada, ia lá, estourava um balão, tinha um prêmio dentro. E aquilo atraiu, segurou as pessoas lá na Arena da Silva, até 4, 5 horas da tarde, ninguém arredou o pé, Diego. Ficou lotado. E a Copa Evolução vem trabalhando e vem buscando parceiros para todo domingo não ter só rodada ali. Tem algo que interessa a família, para a mulher do cara não ficar enchendo o saco, ah, vamos embora. Entendeu? Ela já está indo para o jogo, moço. Exato. Ela está indo para o jogo, Paredão. Como é que. Ela, ela, ela, nós já conseguimos um fato inédito. Tirar uma mulher da cama num domingo de manhã e levar ela para a beira do campo é porque é um negócio Exato. organizado. Isso. E com todo, e com todo respeito e educação do mundo. Mas que mulherada bonita, Diego. A gente está vendo na beira do campo nos jogos. Ontem, o Arena da Silva na Copa Londrina estava um espetáculo espetáculo. Presença de público feminino gigantesco, e a gente quer ver cada vez mais família nos campos. Né? Então, é a Copa Evolução, como Copa Evolução, tanto eu quanto o Manolo, a gente tem essa visão, e a gente busca cada vez mais. Qual público a gente quer? A gente quer o público família. A gente quer o pai, a mãe, quer o irmão, quer o filho, quer o avô lá, né? que, graças a Deus, passando esse momento de turbulência que a gente viveu, né? E a Copa Evolução vem dando toda a estrutura de, de, de máscara, né? para quem quiser ficar assistindo jogos com máscara. A gente, na abordagem, a gente tem os bombeiros civis lá. Toda rodada vai ter os bombeiros civis fazendo lá a limpeza das mãos com álcool gel, logo na abordagem entrando. Caso aconteça algum incidente, que nem domingo a gente teve um incidente com uma criança lá, o bombeiro já atendeu prontamente né? a criança. Então, a gente vem se preparando, é, buscando parcerias para também além de proporcionar diversão, mas em caso de um incidente você dá segurança para a pessoa que está ali. É isso é muito importante é, é, ressaltar o oh, perdão essa essa parceria e, e toda essa estrutura que você tem por trás, porque tem muita gente que não está indo ainda aos campos e não sabe o que tem. Então é, é, é isso que é o papel meu Diego hoje da imprensa? Colocar. Trazer você aqui para que você possa colocar para todos o que é a Copa Evolução. Por isso que você está aqui sozinho hoje. Hoje eu poderia muito bem ter mais quatro aqui com você, mas não. Falei assim, oh, oh. paredão, vamos lá, você e o Manolo, para a gente fazer um programa só da Copa Evolução. Para justamente o quê? A gente colocar o que tem de bom, igual você falou. O gostoso de escutar você aqui, aqui hoje é assim, ó é, eu estou lá para escutar as críticas, escutar as melhorias e vou absorvendo coloquei alguma coisa o ou outra equipe, já me deu uma outra um outro caminho que vai ficar bom também, então é, é, é igual eu falo é, Deus deu dois ouvidos pra gente e uma boca só, então nós temos que escutar, gerir o que é bom e o que vai ser produtivo a competição e colocar em prática então é bem isso mesmo, e eu falo mais, a maior virtude de um homem que mexe com o esporte é assumir os seus erros, paredão. Que poucos fazem. É igual Sim. você falou. É a minha voz, eu que mando e vai fazer do jeito que eu quero. Amigo, não faz isso não. Porque se você fizer isso hoje, amanhã você pode não ter mais sua competição. Porque quando você quer ser o, o, o ditador do negócio, não é que você tem que abrir a perna para as equipes. Porque você tem uma linha. Mas... Ser flexível E ter é, é, é, é, Abrir algumas exceções Dentro da competição Isso é fato, isso aí vai ter que acontecer Uma delas Você teve que paralisar a sua competição Não ter um domingo Porque ia ter a final da Copa da Amizade Por que, que você vai prejudicar Quase metade das, suas, das equipes Do seu campeonato Porque você tem que fazer o seu campeonato Está certo você Parabéns por aquela, aquela atitude sua Exato. E esse é o momento, Diego. Por exemplo, você disse que vai doar domingo. né? E você foi lá conversando com a gente. Se você, de repente, teve uma ideia para transmissão. A gente vai te ouvir, conversar com você. Pois a gente procura se reunir e a gente sempre vai te dar uma resposta. Eu e o Manolo têm procurado assim, Diego: do A ao Z. Sempre dar a resposta. Sempre escutar. Não desprezar ninguém. Não menosprezar ninguém. É, a gente tem uma política de parceiros de, às vezes, não envolver dois parceiros da mesma área. né? É, um exemplo. Tipo, não colocar dois despachantes né, como patrocinadores. Perfeito, eu acho que é até ético. Exato. Com aquele que te ajudou Isso. lá no começo. A gente procura ter essa linha. Mas, se uma outra pessoa procura, a gente não fala, não, eu já tenho, você vai embora daqui. Não. A gente procura conversar, a gente procura... Achar um caminho, um Isso, meio de como ele pode entrar dentro do circuito. Exato. Até mesmo para outras competições, a gente às vezes indica que está tendo. Ou até mesmo, assim, a pessoa, depois, depois que a gente dá esse, esse feedback aos, aos parceiros, aos anunciantes, as pessoas falam assim, ó, oh, mas na próxima eu quero estar. Tá. Porque você deu satisfação, paredão. Exatamente. É, é, é, é, é o mínimo que você tem que fazer. Ou, é, igual eu falo. Você vai ter que dar duas respostas para o cara, sim, vamos fechar nossa parceria, não, nesse momento não dá. Mas o parceiro lá da competição pode divulgar o seu nome e na próxima oportunidade você está comigo. Então assim o, Manolo, assim, o Manolo às vezes liga para mim para o Paredão, quem, procurou, quem me procurou você não acredita. Mas a gente já tem, para essa Copa Evolução, a gente já está fechado com, com o Antônio lá, então eu segurei aqui. Mas aí o Zé, que procurou o Manolo, pelo atendimento que o Manolo deu, ou pelo atendimento que eu dei, já quer participar da próxima. Então e... faz assim, Paredão, já vou te cortar aqui falando o seguinte. O que você e o Manolo pegar, que tiver duplicado lá, joga aqui para o programa e a gente reverte para fazer a transmissão lá. Coisa linda. A gente, a gente faz uma parceria, ele investe aqui no programa, vindo de vocês, e eu dou uma moral lá para vocês na, na transmissão. É, eu acho que uma mão lava a outra e as uh -huh. duas lavam o rosto. É, é o que a gente iniciou a conversa ontem, que eu falei assim, Diego, essa união da, das ligas precisa ir além. Porque justamente por causa disso. né? Unir também, buscar patrocinadores juntos. Por exemplo, é, eu tenho visto que a Copa Evolução, que tem feito esse trabalho de álcool gel e máscara, a gente tem quem fornece para nós. Máscara e álcool gel. Mas não tivemos de nenhuma outra competição... A iniciativa de, ô, Paredão, como que é o esquema de vocês de máscara e álcool gel? Não conseguimos colocar aqui na nossa? Você não ajuda a gente a trazer Exato. esse parceiro junto Isso. conosco? Então, de repente, dá para encaixar também. Essa, esse tipo de coisa que a gente precisa crescer, evoluir e rapidamente. E, né? te, e deixar o ego um pouco de lado também, né, Paredão? Exato. Ah, o uhum. Paredão está fazendo lá, não, não quero... Não, ô, oh, Paredão, o que, que você está fazendo que está dando certo? Eu quero fazer na minha também. Gente, não tem, entenda uma situação Vou falar de novo isso aí Não tem concorrente Tem parceiros de trabalho Porque o mesmo jogador que joga A Copa Londrina do Carioca Pelo Ferrari É o mesmo atleta Que vai estar jogando a Copa Evolução Pro Arena Metais Exatamente e é o que é... vou, dar, vou dar um exemplo de nome O William, ontem, joga, jogou pro Sambreja o Willian na terça-feira, ele jogou para Molas Fama. E no sábado, ele joga para Molas Fama. Então assim, gente, é inadmissível falar que um é concorrente do outro. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o jeito de levar as coisas. E o, o jeito de levar, que eu digo, é carisma, é respeito... É, com dignidade, você a, apoiando e, e, e valorizando as equipes que estão com você Valorizando os seus parceiros valor, Valorizando quem está com você desde o começo É igual eu falo, roeu o osso É complicado, mas na hora do filé você vai passar para outro É a mesma coisa, vou dar um exemplo, o despachante Ele te roeu o osso com você aqui E veio, acreditou, antes de você colocar para rodar ele já estava com você Aí na segunda edição Aí eu vou colocar o fulano ali Que o fulano vai me dar 100 a mais Mas e a parceria que você tem? E o cara que vai chegar para você Paredão, tá precisando de alguma coisa? Não, não, tô legal Ou você chegar para ele e falar assim ó, Final do ano, eu preciso que você me ajude Porque eu vou fazer uma, uma, uma ação beneficente E nós vamos favorecer é, famílias carentes Eu preciso que você me ajude com 200 reais a mais O cara vai e vai te dar Porque ele viu que teve retorno Que é uma coisa séria, paredão é isso que o pessoal tem que colocar na cabeça. Não tem concorrência, gente. Cada um faz a sua competição e aí é carisma de cada um. É o respeito de cada um com as equipes. Você concorda comigo, Padre não? Concordo plenamente. E, e é uma política que eu e o Manolo a gente procura muito para a Copa Evolução. De não olhar, Diego, a coisa só superficial. Então a gente tem buscado os parceiros que têm compromisso com o futebol amador londrinense. Não que aquele parceiro que quer somente se aproveitar de uma ou outra situação e amanhã ele vai vir e te deixar na mão. Então, eu é, quero agradecer, não vou falar nomes para não deixar ninguém na mão, mas as nossas redes sociais tá caprichada. Eu tenho orgulho de olhar as redes sociais da Copa Evolução, porque é um trabalho bacana, é um trabalho que custa, porque você, você que mexe com isso, você sabe, não é barato você ter uma mídia bacana. Você, melhor do que eu para falar disso, custa, né? você, você perde, às vezes, tira dinheiro que você poderia usufruir dele, mais em prol da competição, mas eu tenho orgulho de olhar as redes sociais da, da Copa Evolução, um trabalho bacana, um trabalho bem elaborado, um trabalho bonito. Essa parte é o Manolo que, que, que cuida mais, né? que é mais dentro disso, que né? só passa para mim, concorda, não está legal, não está legal? Mas é uma coisa bem feita. De, a gente precisa parar de achar, porque é amador, pode ser levado às coxas. A gente precisa parar de achar que ah, vamos fazer a competição de qualquer jeito. Depois a gente vê que dá. Precisa parar de achar, ah, vamos fazer uma transmissão de qualquer jeito. Não, a gente pode oferecer o melhor. A gente pode buscar o melhor. E a Copa Evolução, com, com toda a humildade, não querendo ser melhor que ninguém. A gente procura todos os dias evoluir, todos os dias crescer e todos os dias facilitar para quem mais parceiros... Ah, por que vocês têm tanto parceiro? Porque assim, a gente está fazendo um trabalho para isso. Opa, o parceiro investe, uma rede social bacana. O parceiro investe, todo domingo, uma festa bacana lá, um evento bacana lá, um banner bem elaborado para poder... Opa, O, o, o Manolo cuida muito disso o banner amassou um pouquinho do parceiro lá, ele já fica inquieto. Para que tem que vir meio de semana aqui arrumar aquele banner. O banner ali não está legal, não está aparecendo o um parceiro tal. Então, ter essa busca, ter esse cuidado sempre, e isso produz frutos de. E com a graça de Deus, a gente já nessa primeira Copa Evolução, todos os parceiros de, todos os parceiros que nós apresentamos até agora, todos estão muito satisfeitos. É isso que é importante. É isso que é importante. Ô, oh, Paredão, agora eu vou aqui, ó, oh, falar nas redes sociais aqui, eu vou deixar o João quieto lá eu vou falar aqui agora. Ó, oh, o Ivo tá conosco, o Ivo também é um parceiro, faz um trabalho fantástico com a molecada, é, coloca a molecada pra, pra fazer teste e, e, e, e dá o um apoio pra esses meninos aí também. O Alan o CR7, parabéns, César Awali Paredão, pelo trabalho que vem fazendo. O Fábio Berg, é um parceiro meu que já já estará conosco aqui também, colocando a marca dele nas nossas, no nosso programa. O Nelson Correia, o Roberto Martins, parabéns pelo programa, rapaziada. Tamo junto, Robertinho CSU. O Robertinho do CSU está aqui acompanhando a gente. O Pará também falou que está na resenha. O Amparo, também aqui, ó, o A30 Amparo, está conosco. O Roger Egitec está conosco também. O Amparo está aqui, ó. parabéns às equipes pelo espetáculo de ontem, estão todos de parabéns. O Juno, o Júnior, da, da, da meninada de ontem, Nossa. da Nova Opção, foi, aqui, ó. foi top mesmo. Isso engrandece demais o espetáculo. Torcida do Nova Opção, parabéns e obrigado, é o que nós falamos aqui. A torcida dos caras é sacanagem. O Amparo de novo, parabéns Diego. E eu quero deixar uma, um, um, um, um aviso aqui e eu até peço para você também, Paredão. É, eu já volto aqui, tá? É que eu vi aqui pra gente. A gente precisa ajudar o boi lá. um paro. Ele está fazendo uma ação social onde ele vai precisar de alimento, doação de alimentos ou dinheiro para ajudar as famílias no final do ano, no Natal. Eu abracei a causa. Eu doei é... Deus. 5 quilos de alimento que eu doei, que nós vamos, eu só vou ver com o boi, como que nós vamos fracionar essa situação. Então eu peço para você, que é um dos organizadores, que falem nos grupos seus, para ver quem pode ajudar essa situação com o boi. Porque eu acho que toda ação social, eu falo no meu programa, eu vou ajudar, porque eu acho que o valor da vida da gente é ajudar o próximo. Se a gente pode ajudar, então, eu, eu, eu peço para você também essa ajuda junto ao boi, ao pessoal do Amparo lá. Eu já deixo aqui ao vivo aqui o compromisso. Você pode fazer a ponte com ele, para ele mandar a iniciativa para a gente. A gente vai abrir para na Copa Evolução, domingo já agora, as pessoas já começaram a levar o alimento e a gente fazer a arrecadação lá no, no, no Arena da Silva para poder ajudar essa iniciativa aí do, do, do boi. Aí, boi, eu não posso fazer muito a minha doação, eu sei que é pouca, eu, pode, eu, eu poderia estar tá doando mais, mas aqui, ó, conseguimos abrir uma porta com o, o Paredão lá na Copa Evolução, que também vai estar tá ajudando aí para a gente poder é, fazer essa festa bonita junto com você. E eu vou estar presente e gostaria que Paredão, Carioca, o Will, todo mundo que faz o Esporte Amador de Londrina esteja presente nessa, nessa doação. Por quê? É, eu falo assim: ó, Deus nos dá a oportunidade e a glória e o dom da gente fazer as coisas. O mínimo que a gente tem que fazer é retribuir ao próximo. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Boi, eu já falei que eu ia entrar ao vivo com você. Daqui a pouco eu vou te ligar. Aí você se vira, isso é que não me atende não para ver. Aí tá, co tá conosco aqui, ó. O cadê, cadê, cadê? O cadê último do amparo aqui, o baú. Também está conosco, parabéns pelo programa. A população de Londres agradece por mostrarem o esporte amador. Tamo junto, é isso aqui que é o programa. O Amparo Paredão, manda os parabéns para o Du, da diretoria do A30 Amparo, aniversário dele hoje. Ô Du, grande abraço meu querido, Ô, parabéns louco, e felicidades. Ô Du, manda o endereço aí do churrasco aí, que a gente vai aí dar um abração em você. Ô, você falou tudo agora hein Paredão, tem churrasco né? Ah, Festa ter, de... né? Aniversário desses pô. homens aqui, tem churrasco né? Du, du, diretor da equipe lá, pô. Tem que fazer um churrasco, Du. Du, um abraço. Meus parabéns para você. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Tamo junto e as portas estão abertas aqui para vocês. Porque eu quero vocês aqui no programa também. tá? É... O Baú coloca aqui, ó. Manda um grande abraço para a família Nova Opção. Que ontem eles deram um espetáculo junto com toda a equipe. Meu, o que vocês fizeram ontem? Foi... Coisa surreal Tem equipe profissional que não, que não tem essa torcida que vocês têm E que não tem essa garra que vocês tiveram ontem Terminaram o campeonato invicto de... É mole ou não? Nova opção? Terminou a Copa Londrina invicto Perderam só nos pênaltis Fizeram um grande segundo tempo Eu acho que se não fosse o Braz A qualidade dele Acho que o nova opção ali Sairia com a vitória Mas que festa bonita Que, que organização Que time unido, né? Tem bastante parente ali no time, é bacana de ver isso. né? E que parabéns aí ao pessoal da Nova Opção, né? o bagagem chegou na final, é claro, com méritos. Mas eu acho que entre os quatro semifinalistas ali, ao... o que chamou mais atenção foi a festa da torcida do Nova Opção, a união deles e a alegria deles de, de ver ali uma comunidade unida, né? uma torcida unida. E que bacana, e que venha mais Nova Opções por aí. Nos campeonatos que estão afunilando. E, e eu vou um pouquinho mais longe. É, você pega aqueles meninos, você via pós-jogo o brilho no olhar deles. Nós fizemos o nosso papel. Não chegamos, mas fizemos o nosso papel. Enfrentamos o bagagem de igual para igual. Amigo, se não fosse o goleiro, irmão, se não fosse o Braz, eu vou falar a verdade para você, eu falei com ele no final do, do, do segundo tempo. O segundo tempo era para ter sido uns um cinco gols, só o Derek meteu três que ele tirou e fora o golaço que o Derek fez. Se não fosse o Braz ontem, o Nova Opção não tinha conseguido passar para a final. Porque o primeiro tempo foi sim, do, da equipe do Bagagem, tá? tiveram muito mais opções, mas o segundo tempo, o Nova Opção, ele, ele, eu posso dizer que jogou meio campo, quanto o, o a equipe do Bagagem, e o Braz pegando até pensamento ontem. E por, por, por falar em Braz, Diego, eu, eu, eu gostaria de até ressaltar isso aqui ao vivo, aqui no seu programa. Não sou amigo pessoal do Braz, estou conhecendo ele agora devido às competições, né ainda não fiz um trabalho de, de, de estar na mesma equipe que ele, mas que pessoa sensacional oh, Está é chegando da... é fora da No casinha. meio do futebol amador londrinense Ele é fora da casinha Ontem no bate-papo com ele após o jogo Falei para ele, falou assim Braz, Você é pouco conhecido no futebol amador ainda Mas toda a torcida Eu vejo, porque eu participo muito de resenha Quase todos os dias eu estou lá na Arena da Silva Resenhando, conversando Os adversários têm uma admiração Impressionante por ele Você vê que ele é aquele goleiro que a torcida adversária não xinga. Porque é um cara de Deus, é um cara abençoado, um cara que atende todo mundo, assim, para poder conversar, resenhar. E que partida aquele cara fez. Eu que, que, que gosto de brincar no gol, para quem é goleiro, ontem ele deu uma aula, de nos pênaltis, a tranquilidade. Eu vou falar uma coisa para você. É, é, é, é até clichê falar dele. Porque... O que esse cara fez ontem? E eu vi uma postagem do Tinta. Estou falando do Tinta. Nada menos que Tinta. O Tinta gravou os dois pênaltis que ele pegou ontem. E postou nas redes sociais dele. O Tinta. Então, a gente vê a admiração de grandes goleiros de dentro de Londrina. O Mi, que é reserva dele. Vibrou mais que ele. Vibrou mais que ele. A hora que ele pegava a bola, dava até o, o, o, o Mi... Você olhava, o Mi tava ali torcendo para ele. Isso é, é legal. E eu vou falar. sabe o que, que eu vou fazer aqui, paredão? Vou trazer um dia especial só os goleiros. E vai vir só os monstros, tá? Aí é resenha, boa, Ele, bom, hein? Pan, o Mi, o Tinta, o Marrom, o menino do Vec, o João, que foi que, que também o Joãozinho. Goleiro, hein? Pega muito. Quem olha para aquele menino do tamanho dele fala assim: não pega nada, mas aquele moleque fecha o gol. Falar do João assim. Quando eu cheguei na segunda-feira lá na Arena, na Arena da Silva, a estreia da, da, da, da, da, da camisa 8, esse tiro curto que o Will tá fazendo, eu, o João tava jogando no campo 5 lá do outro lado. Aí eu de longe, eu ainda comentei quem tava do meu lado, falei, meu, tem um tem uma criança lá no gol. Olha o tamanzinho do goleiro. Aí veio a primeira bola, esse moleque fez uma defesaça, eu falei, aí na hora que fez a defesaça. Eu mesmo sem reconhecer, eu falei, ah, deve ser o João lá do, do, do VEC, que pega, hein, e vem crescendo. Eu acho que as equipes dessas competições, assim, precisam observar esse moleque no gol, viu, Diego? E dar uma oportunidade para ele, porque como o VEC é um time tradicional apenas do domingo, né, não disputa outras competições, as equipes podem começar a olhar esse moleque no gol, que eu vou falar para você, hein? Eu sou suspeito em falar do João, porque o João, ele... ele eu já até é, tive o prazer de... Ajudá-lo em alguns treinamentos e eu sou fã dele. Aquele moleque, o que ele pega, é, eu conheci o João no, no, no Futset o time do VEC jogava o futsal quando eu, eu estava à frente da, da liga também, junto com o Fabner. E, e, e para mim, a, o tempo de reação daquele menino é, é, é fantástico. Então é igual você falou: eu, se eu fosse as equipes aí, é um goleiro que, se não for para ser titular de qualquer equipe dessa que está jogando aí de ponta. É um banco de luxo para a equipe. É um menino que não falta, é um menino que tem responsabilidade, e, e o João é monstro, é monstro, eu sou fã dele. O Ronaldo shampoo também está aqui conosco, o Xampu. Grande Xampu, parecerás... Novos tempos para o futebol amador, que seja sempre melhor. shampoo é, é, é o nosso trabalho, é nosso dever fazer isso, É meu, seu, do paredão, de todo mundo. E vou mais, quero você aqui comigo, uma terça ou quinta-feira dessa, para me ajudar na resenha aqui. Quero você aqui, no meu programa. Você é monstro. Quero você. Quero aprender com você. Que você é um, uma das pessoas que a faculdade da vida te deu 50 mestrados e 50 pós-graduação. Você é monstro. E o que você precisar, eu estou à disposição. O Flávio Lau também está comigo. A União das Ligas em relação à punição de atletas. O... o Paredão já vai responder a respeito dessa daqui. O Sandro Rodrigues também está conosco. Foi top demais. O jogo de ontem, que festa. O Olivaldo Felício, o grande Felício. Meu né? pai. grande Felício, que não entende nada de bola. Nada. Nada, né? Parabéns pelo programa e abraço pro meu filho. Ai, irmão, ó, o papai mandou baixinho para o nenê. Ô João, eu não consigo aqui é, puxar mais comentários, mas tem mais alguma coisa que você consegue puxar aí para gente para dar uma olhada? O Amarildo também tá, tá aí na live aí, Diego, e falando da sua participação segunda-feira no nosso programa lá, viu? Aí tem isso também, tá vendo aí? Ó? Vou lá sentar lá na, na, na mesa do monstro lá para ajudar isso, ele no, no, no, no, no programa. Essa interação tem que ter. Deixa eu mandar um abraço especial fique pro vontade, meu pai aqui. Fique à vontade. Né, agradecer a ele que todo esse amor que eu tenho pelo futebol, essa organização, esse capricho que eu tô tendo com esse filho meu agora que é a Copa Evolução, vem dele, é ele que me ensinou a ter esse amor pelo esporte, a competir. E, e, e tudo que eu tô fazendo foi porque eu aprendi com ele a amar esse esporte, a ouvir as pessoas, a ajudar as pessoas. Né? Então, todo esse trabalho que eu faço além do futebol foi porque eu sempre vi o meu pai não apenas preocupar com os jogadores que ele tinha, é ele se preocupar com o além do que os jogadores precisavam. Então, meu pai sempre foi um guerreiro, sempre foi um lutador do futebol amador. Né? Então, muita coisa que eu consigo fazer hoje, extra-campo, para ajudar... As pessoas Foi do meu pai que eu aprendi é, Diga-se de passagem Teu pai não entende nada de organização né Hã? Não entende nada Pouco né? tempo né de bola Pouco tempo de bola Pouco tempo de, de, de é, Colocando o esporte amador Em prática Quero mandar um abraço para o Marildo Mandar um abraço também para o pessoal da Fundação de Esporte Ao Sandro que está conosco também Na nossa transmissão Ao Cacau ao nosso presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido e todos que gerem essa fundação é, com maestria. Quero mandar um abraço também para o pessoal lá do shangri b o Ronaldo, o Tatu, o Cabeça, o Riltão, e todos que estão lá conosco, lá o Formiga, e a todos os palmeirenses e flamenguistas do Brasil. Isso vai pegar, hein? Tá faltando dois dias, monstro, para se pega louco acontecer e eu, eu vou falar uma coisa pra você, eu não quero nem falar de favorito porque isso aí não existe favorito não e, ô João, vamos colocar os nossos patrocinadores para rodar eu não vou falar deles mas eu roda eles para mim e roda uma ação que eu, tô, que eu abracei, que é a cavalgada beneficente que vai acontecer no dia 5 também coloca para rodar para mim os patrocinadores e a cavalgada Alô, Londrina! Vem aí! Apre primeira cavalgada no dia 5 de dezembro No Rancho Filho do Rei Na Zona Sul de Londrina Teremos almoço sertanejo Porco no tacho Música sertaneja ao vivo e muito mais Estamos convidando A todas as comitivas Cavaleiros e apaixonados Para a grande festa sertaneja É neste dia 5 do mês de dezembro Você e sua família São nossos convidados a apresentação deixa comigo Este apaixonado do Águia Negra, é dia 5 do mês de dezembro no Rancho Filho do Rei, na zona sul de Londrina. É moçada, dia 5 de dezembro de 2021, a primeira cavalgada às 9 horas da manhã. O local da onde vai sair é Avenida Rainha do Céu, número 13, lá do São Marcos, e vai ter o almoço sertanejo. Você vai estar tá lá curtindo, comendo, almoçando com a sua família e curtindo uma Boa música sertaneja nesse dia. É uma cavalgada beneficente, onde todos os meus é, ouvintes, os meus telespectadores e quem curte, quem gosta da gente, eu quero que vocês prestigiem essa cavalgada, porque vai ser uma cavalgada beneficente. E tudo que é beneficente nós temos que colocar é, a mão e nós temos que ajudar. Paredão, fala para mim um pouco agora. O que vem de novidades para as próximas competições da Copa Evolução? É, as próximas rodadas, né? A gente está funilando, faltando aí três rodadas para poder definir os oito classificados de cada grupo. E está chegando aí o mata-mata, Diego. A gente está aí, Manolo, preparando, né? já conversando desde agora, porque a gente imagina. Que esse mata-mata da Copa Evolução vai parar a Londrina, vai parar ali o Arena da Silva. Nós vamos ter que sentar com o Zé para organizar estacionamento, né, para melhorar ali uma estrutura, para dar segurança para o pessoal. Porque a gente calcula ali mais de duas mil pessoas ali no domingo de manhã, quando chegar a fase mata-mata ali da, da Copa Evolução. Então a gente já vem conversando aí, o Manolo já vem buscando parcerias, né, a gente acertando os detalhes porque a gente quer entregar a, a gente imagina a, a competição é Diego como um, um degrau então cada domingo eu e o Manolo sobem um degrau já foi preciso a gente voltar dois para trás que é o normal né a gente é o que eu falo, é normal exato e a, muitas vezes nesse quando você volta é onde você mais aprende então a gente subir num degrau de cada vez para poder entregar quando chegar a segunda fase né que é aí é, viver Aquela emoção que nós vivemos ontem ali no, no, no, no, no Arena da Silva, a gente vai ter quatro domingos com aquele clima, com aquela atmosfera do se perdeu acabou a competição e, e é mais gostoso, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa. A hora que vai chegando a fase é, é, de classificação que vai acabando a primeira fase, quando vem meio embolado, igual o, o grupo o grupo A. Ou B, se eu não me engano Seu... Ô João, coloca pra mim A, a tabela da, da, da... de classificação para mim Ó, o grupo A A gente pega ali, ó O Vidraçaria Colombo com 12 O Picoá com 10 O Vidraçaria São João com 7 O Catadão com 6 Quem tem menos é o Paraíso Que tá com 3 pontos Vai pro grupo B pra mim Aí o grupo B você vê que até o quinto colocado, diferente do grupo A, ele está embolado. O único que se, que se distanciou foi o DV. O DV é a única equipe 100, 100% na nossa competição. Exatamente. Então você pega ali o grupo B, se você for ver, ele está mais equilibrado do que o grupo A. E a gente vê ali, ó, 100%, 78%, 72, 61, 61. Ó, depois o sexto colocado para baixo vai para 39 e se mantém entre o 39, o último Que é o, o, o Amparo o A30 Que está com 23, é, 33% de... E para você ver, Diego O nível da competição Quando se iniciou a competição Na resenha dos bastidores O Amparo A30 era tido como um dos favoritos E nesse momento Se acabasse hoje a competição A equipe da 30 Amparo Estaria fora da segunda fase Não só, volta lá para mim, João Não só o Amparo como também o, o paraíso. paraíso. Exato. As duas equipes, se você ver o grupo A, o, grupo a. Ó, o Paraíso também Exato. estava fora. E se a gente colocar Paraíso, Amparo, o Jokers e o DV, são as equipes de maior torcida na competição. Sim. Não, aquela torcida do, do, do, do, do Paraíso, só por Deus. Parece que para um ônibus lá em cima Exato. e desce todo mundo. Mas, ó, domingo conseguiram a primeira vitória, ganharam bem... E agora o Guga diz que arrumou a casa. É, que vai, é, moço. Que vai buscar a classificação. Então, ali, ó, Cartola, Joker, posto trevo, até o Cello ali, ó. E o Catadão, que eles já podem alcançar nessa próxima rodada. É bom abrir o olho, é bom arrumar a casa ali todo mundo. E, Diego, quando a gente idonezou, quando a gente ficou 18 times, por estar voltando da pandemia e ser é a primeira competição, a gente resolveu justamente por causa disso. Vamos classificar oito para a segunda fase, por quê? Até a última rodada, Diego, a gente vai estar, as equipes brigando ali, ponto a ponto, gol a gol, saldo de gol, vai olhar número de vitória, vai olhar gol, vai olhar gols tomados, gols sofridos. Porque o, a tendência é que a gente vai chegar nessa última rodada, amigo, com quatro, cinco times podendo ou classificar ou ficar de fora. Coloca de novo para mim a classificação do grupo A. Ó, o grupo A, se você for ver, ó, o Paraíso está com três. Tem mais quantas rodadas? Tem mais três rodadas. Três rodadas. Ele pode fazer quatro vezes, é, é, três vezes três, nove pontos. Exato. Com três ele vai para doze. Para você ter uma ideia, ah. do célula... Não, do catadão. Isso. Para baixo, até mesmo o vidraçaria, corre risco de não se classificar. Ó. Tudo depende, por exemplo, se empatar ali... Se algum time empatar e o Paraíso ganhar duas ali ou coisa... Para a gente ter uma dinâmica... De... Olha para você ver a emoção do campeonato, Diego. Olha, vamos olhar o detalhe. Vamos supor que é... domingo fosse a última rodada e a gente tivesse essa classificação. Como um grupo enfrenta o outro, do Catadão ao Paraíso, todos correm o um risco ali de ficar de fora. Exatamente. Catadão, vamos supor, que perdesse... Cela, Jokers, Poço Trevo, Cartola e Paraíso ganhasse do time do outro grupo. Pronto. Quem ficava de fora? E o nós quarto colocado. E nós estamos falando o quarto colocado fica fora do grupo A. O grupo B João para gente. Ó, olha a diferença ali ó. Também não tem muita diferença também não. Não, não exato. Do do sexto ali que é a nova opção até o nono que é um paro. A mesma situação. Mesma situação. Mesma situação. Se acabasse o campeonato no próximo domingo, do Nova Opção para baixo, todo mundo tem condição de classificar. Todo mundo tem condição de classificar. E todo mundo tem condição também de ficar fora. Cara. Exato, de ficar Aí fora. Aí você imagina, uma equipe igual a Nova Opção. Vamos supor que no próximo jogo pegava um jogo difícil do, da equipe do outro grupo. Nova Opção perdesse, Ferro Velho ganhasse, Alcológicos ganhar e o Amparo 30 ganhar... Uma equipe igual a Nova Opção estaria fora. Exatamente. Então olha a dinâmica. Uma semifinalista de uma competição pode ficar fora e nem classificar para a para segunda fase. Então assim tem duas rodadas aí para os times se ajeitar e já garantir a classificação, porque Diego, se deixar para a última rodada vai chegar nos dois grupos, quatro, cinco equipes brigando por uma saída. É, então moço. vai ser eu, uh, o, essa reta final da Copa Evolução também promete. Coloca para mim os jogos, João, do próximo domingo, fazendo um favor. O Paredão vai comentar a respeito dos jogos. Paraíso e Sambreja. Jogo no campo 1. Um. Sambreja, vamos ver como que eles vão absorver, né? Essa derrota de, de, de ontem, já que a base é a mesma, né? E o Paraíso empolgado pela primeira vitória, o Guga diz que a equipe agora vai subir. Jokers e camisa 10. Jokers também, né? Vem de, de, de, de, da primeira vitória, tinha um empate e conseguiu domingo agora a primeira vitória. O elenco dos Jokers começou, Diego, dividido com o campão. Então eles estavam dividindo o time. Agora o Jokers está com o elenco completo, recheado. E esse jogo, Jokers e camisa 10, eu acho que tô para dizer ali que é um dos melhores jogos da rodada. Célula. Versus Alcológicos. É, a briga é boa. Os dois times precisam da vitória. O Alcológicos vem de duas vitórias seguidas, né? Uma goleada agora na última rodada. E o Cela precisa também vencer para não deixar aquilo que a gente vinha conversando em relação à tabela. O, o outro jogo é Vidraçaria versus Arena Metais Bela Cesta Já é um clássico do futebol amador londrinense, né? Já fizeram finais, semifinais essas equipes, né? Então, é, o bicho promete pegar ali o, o duelo à parte, né? Mister Nova Geração versus Julinho, né? Treinador, já, já, já, já podemos dizer assim, que já, já vem há mais tempo no futebol. Grande jogo também esse para domingo, hein, Diego? Vidraçaria São João e Arena Metais Bela Sexta. Aí vem o Catadão versus Nova Opção. Aí ninguém pode perder, Diego. Aí os dois times estão em crise Os dois times estão querendo vencer O Nova Opção, ótima campanha No meio de semana É quase o mesmo elenco E não está tão bem no domingo Então domingo lá a diretoria reuniu Os times ainda no campo Deu uma chacoalhada na molecada Cortar um pouco a revoada do sábado Porque domingo eles querem vencer Aí vem, aí no campo 3 Nós temos o Vidraçaria Colombo Versus o DV Líder do grupo A contra líder do grupo B. Tá mole esse jogo ou não? Minha Nossa Senhora, só tem bucha ali, moço. Não tem um jogo fácil também, o Baredão. Aí depois vem Pico A versus o HD Barbearia. Pique A vem de um grande jogo, mas de derrota. A equipe do Pique A, você sabe, agarra. A torcida também bonita, bacana, unida. E o HD que vem de uma goleada sobre o, o Vidraçaria Colombo. A HD tá bem empolgado, hein? O time está com a molecada jogando o fino da bola E, e, e outro grande jogo, hein? o bicho vai pegar também Essa rodada está espetacular, Diego Eu estou vendo, não, não falamos nenhum jogo de guia Pode dar uma respirada, não pode não, Todo mundo está com a corda no pescoço Aí a gente vem, no campo 5 O Cartola FC versus FB Bela Vista Cartola lá de Cambé e o Ferro Velho Bela Vista Duas grandes equipes, mas que não estão bem Os dois precisam da vitória aí também e o último jogo da rodada no campo 5, Posto Trevo versus A30 Amparo. Posto Trevo arrumou o time, tá vindo completa a molecada, a base deles Diego, é 22 anos só molecada lá de Cambé, o pessoal Uma base do Posto cansada, Trevo, né? exato. Jogaram muito domingo, viraram sobre o Ferro Velho vale Bela Vista, pega o Amparo com o Gel, o Tuca, o Abner lá, o pessoal tá tá bravo, tá tentando sacudir a casa. Outro grande jogo, Poço Trevo vem empolgado pra cima um para cima de um para-30. Eu queria mandar um abraço aqui para o pro Marcos. O Marcos é o porteiro lá da, da, da, do prédio onde a gente tem o um escritório e que sempre está com a nossa parceria. Marcão, um grande abraço, um beijo no seu coração aí, que sempre está predisposto a nos ajudar sempre. Agora, João, vamos rodar os nossos patrocinadores para que a gente... Também divulgue o nome dos nossos meninos. Aí está, você que quer comprar um carro com procedência, com qualidade, você vai procurar a Betel Veículos Premium. Lá você vai falar com o BAN. O telefone do BAN é o 439 9993 500. Sabe onde fica a Betel Premium? Ela fica na Avenida Juscelino Kubitschek 283, ali próximo ao Cedro Hotel. E não perca essa oportunidade. O BAN, agora, para esse final de mês, tem condições especiais para você adquirir o seu carro seminovo com a mais alta qualidade. Anota o telefone do gurizão aí. É o BAN o 043 99993 5000. Vamos que vamos. Estamos sempre com o Betel Veículos e vou ao vivo à tarde fazer uma chamada lá de dentro da Betel. Você que quer comprar uniforme esportivo para sua equipe com a mais alta qualidade nós temos a PRL Esportes. O telefone da PRL para falar com o Paulão ou o William, no fixo, é o 43-3325-8797. Ou o 43 99673 É só chamar no WhatsApp que o William já fala com você aí. E não deixe de usar o melhor uniforme esportivo de Londrina. PRL Esportes com o nosso amigo Paulão. Você, meu amigo, que quer fazer uma fisioterapia e precisa de uma pessoa qualificada, você vai exatamente nesse cara que está aí, Vinícius Coelho. O melhor é, criopata que tem de Londrina e de toda a região. O telefone desse monstro aí é o 43 996 21 -0075. O Vinícius, além de, a, da fisioterapia, ele também cuida da sua pisada, viu, Paredão? Você que tem pisada torta, você pisa torto, ele faz a palmilha, corrige e coloca você no centro aí para você não ter problemas futuros de articulação. Então, faça a sua avaliação, agende já o seu horário, no 43-996-21-0075, com o grande Vinícius Coelho, o meu fisioterapeuta. Agora, você que quer comprar peças automotivas para o seu carro, peças e acessórios, você vai, meu amigo, lá na Avimar Autopeças, do nosso amigo Amarildo, que está conosco ao vivo, aí, curtindo o programa. Lá você tem tudo do mais alto nível para o seu carro. Amortecedor de tampão traseiro, você vai ter limpador de para-brisa, entre outras é, é, peças, é lá, com o, a, o Amarildo na Avimar Autopeças. O atendimento é de Saba, é, atendemos também de sábado, domingo e feriado Lá não fecha Lá se chegou de manhã no sábado vai ter à tarde tem gente Domingo tem gente e feriado também O telefone lá do Amarildo é o 43-3329-3277 Ou no celular no WhatsApp no 43 999943277. 3277 Para quem não sabe, a Avimar Autopeças fica na Avenida Araguaia 536 ali na Vila Nova você que quer, Paredão, comprar acessório, luva, meião, caneleira, joelheira, munhequeira, entre outras é, é, peripécias para você praticar o seu esporte, lá na Renove Esporte tem. E tem também na Renove Esporte canecas térmicas, canecas personalizadas de equipes e você tem o melhor atendimento de Londrina e região. Lá você vai falar com o Guilherme, no 439 9927 6478 pelo WhatsApp. Ou no telefone, nos telefones fixos no 43 322 9558 ou 43 3344 1561. A Renova Esportes, ela tem duas lojas no Camelô Central de Londrina, a loja 238 e a loja 314. Você que quer Comprar a camisa do Flamengo, que está na final da Libertadores, ou do Palmeiras, que também está na final da Libertadores, você corra lá na loja Renove Esportes, fala com o Guilherme e já garanta a sua para assistir esse grande jogo que temos nesse próximo sábado às 17 horas. E esse daí, moço, é um monstro que cuida do cabelo do pai. Esse ninho aqui de Guaxini é ele que cuida. É o Magal Cabeleireiros. É o menino que cuida do meu cabelo e do cabelo do meu filho. Ele é monstro. Esse daí, ele fica no xangri b anota o telefone, marque seu horário e vá lá cortar o cabelo com o Magal. Ele é um dos melhores cabeleireiros de Londrina. 43 99 8232 Liga lá, agende seu horário. E aí vem, meu amigo, a grande cavalgada. A cavalgada beneficente com almoço sertanejo. Não perca este grande evento que acontece lá no São Marcos, na zona leste de Londrina. Tamo junto, meus queridos. E sem contar que nós temos agora também a nossa Academia Madureira, que está conosco em todas as nossas nas nossas os nossos eventos, Academia Madureira de Taekwondo, que fica na Avenida JK número 346, o telefone da academia, é o 43-3324-0716, ou você pode ligar no celular da academia também, que lá a dona Liana vai atender, que é o 43 999920208. Você que quer colocar o seu filho para praticar um esporte de luta, com pessoas qualificadas, nada mais do que a Academia Madureira de Taekwondo. Mandar um abraço para o nosso grande mestre Fernando Madureira, que é o meu mestre de Taekwondo e mestre de grandiosíssimos atletas que fizeram história dentro dessa modalidade. Um grande abraço aí ao mestre Fernando Madureira e ao pessoal da Academia Madureira de Taekwondo. Paredão, deixa um recado para o pessoal... Quer mandar abraço aí? Tem, tem abraço para mandar aí? Já fica à vontade. Então, ó, Paredão, fala para mim, para gente, qual o recado que o Paredão deixa hoje aqui no programa Londres Sports, para todos que estão conosco nos assistindo? Vou deixar um abraço aqui para pessoal do grupo, aqui o Toca Curto, aqui, né? o grupo de maior resenha que tem no futebol londrinense, Vandinho, Mister, GG. É, a galera, o Mi, ali, a galera gosta da resenha, mandar um abraço ali pro o pessoal ali, meus amigos. G acabei de receber uma mensagem aqui, vou contar em primeira mão aqui no teu programa, hein? Novidade para domingo. Opa, vai. Para criançada aqui, ó. Criançada, domingo, acabei de receber uma mensagem aqui, ó. Papai Noel vai chegar na Copa Evolução. É nada. Domingo. Domingo, na rodada da Copa Evolução, com a presença do Papai Noel. Acho que é inédito, hein, Diego? Rapaz, os homens vêm fazer <risos> história mesmo, hein? Acho... Os homens vêm pra fazer história. Até o Papai Noel <risos> vai descer na Arena da Silva, meu amigo, lá na Copa Evolução. Acho que é inédito, chegada do Papai Noel, então, domingo. O pessoal acabou de mandar mensagem aqui pra mim, que tá preparando uma festa lá. Então, contando aqui em primeira mão, aqui no teu programa, aqui. É, meu amigo, tá vendo? A gente dá furo de reportagem também. É, meus amigos, nós vamos chegando a mais um final de programa. Quero agradecer o Paredão pela presença. E as portas, Paredão, estão sempre abertas para você, para a gente estar divulgando o seu trabalho. E vou deixar público: toda terça-feira o Paredão vai pegar o craque da rodada. E vai trazer, está convidado o craque da rodada a participar do nosso, do nosso bate-papo aqui na terça-feira. Diego, obrigado pelo espaço, parabéns para esse programa, né, que está só nascendo, né? E vamos trazer o craque da rodada aí toda terça, né? E dizer que a Copa Evolução, tá? Disse, tanto eu quanto o Manolo estamos de portas abertas aí para o teu trabalho, para o teu programa você quiser ir lá gravar uma matéria, você quiser sentar com a gente também, apresentar o teu, teu, teu, teu, teu, teu quadro aí de narração para a gente sentar, pra gente, igual você falou, para a gente tomar um café. Né? Vamos buscar parceria, vamos procurar crescer e a Copa Evolução está tá aberta para o pessoal é, é, que quiser ver uma grande festa, além de grandes jogos, grandes equipes. Copa Evolução, todo domingo, Arena da Silva, o antigo Grêmio. A gente está lá evoluindo devagarinho, de domingo a domingo, com toda a humildade e respeito, principalmente às equipes. Eu sempre gosto de falar isso, Diego. A Copa Evolução tem um sucesso por causa dos patrocinadores que tem e, principalmente, por causa das equipes. Mandar um abraço para o Zé, para o Júnior, para todo o quadro de funcionário também lá da Arena da Silva, Pessoal atencioso com a gente, pessoal que atende bem a gente, pessoal parceiro né, da Copa Evolução, e dizer que o sucesso da Copa Evolução também é graças a todos o quadro de funcionário do Arena da Silva. É que, na verdade, é um conjunto só, né, Paredão? É uma engrenagem só que se não, um, um dente falhou, a, a, a engrenagem não consegue rodar. Quero aqui, ó. O Carlos Brito entrou aqui e falou assim, ó, ótimo programa, Diego, acabei de pegar, de, de pegar chapa aqui, mas não deixei de ver a resenha. Então, quer dizer, o cara não para, pegou a resenha, a resenha tá gostosa, o cara fica até o fim. Muito obrigado, e o Paulo Pimenta também estava conosco aí nessa nossa transmissão. Ficamos por aqui, mais uma vez, agradeço ao Paredão por estar aqui, ter participado aqui conosco, e deixo o meu recado do dia, o sol brilha para todos. Mas só alguns conseguem o brilho com ele. Um grande abraço, uma boa quinta-feira, um bom final de semana a todos. E um beijo do gordo e até o próximo programa.